Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou falar de um exercício que fala sobre fatores ambientais e que muitos alunos tiveram dúvida durante a prova do Enem. Se você é um deles, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar qual a resposta correta e o porquê. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos, HX, com a base amônia, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. HX gasoso mais a amônia gasosa forma NH4X sólido. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por letra A, ligações iônicas, B, interações dipolo-dipolo, C, interações dipolo-dipolo induzido, D, interações íon-dipolo, E, ligações covalentes. Vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar como resolver esse tipo de exercício. Bom, o exercício fala da reação do ácido HX com a base amônia, formando o composto iônico NH4X. Se ele é um composto iônico, ele vai liberar o íon nh 4 e o x Esses dois íons, o que, que eles vão fazer? Vão atrair a molécula de água para eles, que é polar, através de uma força de interação íon-dipolo. Por isso que a resposta correta é a letra D. Interações e um dipolo. Bom, espero que tenha gostado. Logo abaixo tem o, o link do meu site oficial. Basta clicar e navegar para aproveitar o máximo possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.